Já é ao ser. No mundo longínquo, Guadrilândia era a ilha perfeita, sustentada pela fabulosa Perfeita, a engrenagem da vida. Inesperadamente, dos perfeitos quadrados começaram a nascer triângulos forma há muito banida da perfeição quadrangular. De imediato, os triângulos são expulsos para a esferóide ilha dos círculos, Ser estranhoides de cabeça sempre à roda. Sem problemas, sem arestas a limar e vértices a picar, os círculos receberam os triângulos, com eles criando novas formas e assim prosperando. Despeitados e invejosos, os superiores quadrados insultam os vizinhos, comportamento facilitado pelas tecnologias. Mas, Quadrilândia enfrenta um problema que não consegue resolver. Os quadradozinhos mais jovens começam a definhar e a desaparecer. O que se passa? Investigações revelam a causa. O núcleo de Perfecta colapsou. Urge-repará-lo. Mas, esse núcleo é composto por um quadrado. Onde se inscreve um triângulo, onde se inscreve um círculo. A orgulhosa Quadrilândia terá de recorrer às tecnologias para pedir ajuda aos seus vizinhos, até agora desprezados e rejeitados. Triângulos e círculos vêm socorro dos quadrados. Só juntos sustentavam a vida. Não sejas quadrado. A vida é igual a respeito vezes tolerância vezes cidadania ao quadrado.